Oi, tudo bem? É, meu nome é Felipe Melo Braga e fui aprovado no concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Paraíba. É, esse concurso aconteceu agora em junho e foi realizado pelo Instituto AOCP. A minha trajetória para esse concurso ela já começou no ano passado, né, por volta de agosto, que foi quando eu terminei a minha graduação em psicologia né, pela Universidade Estadual do Piauí comecei a me preparar mais forte para os concursos. Me preparar de uma forma mais dedicada, né? porque na graduação eu já tinha feito a minha primeira prova de concurso, eu já tinha começado lá. É uma coisa que sempre foi do meu interesse, então ainda cedo eu procurei me dedicar a isso. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu, desde o início da faculdade, eu sempre trabalhei né, como artesão. A minha mãe, ela é servidora pública estadual, mas ela também tem uma ateliê de costura e de bordado. E ela comprou uma máquina eletrônica, ela não sabia mexer, então ela pediu que eu aprendesse e tal. E aí eu aprendi, gostei, e ao longo de toda a faculdade, até depois da faculdade, eu trabalhei com isso, né? Bordado de jalecos, bordado de toalhas, enxovais para crianças, para casamentos, então, durante a faculdade eu estava envolvido nisso também. Mas assim, na psicologia, eu gosto de citar um estágio extracurricular que eu participei, né? Que ele era vinculado também à minha universidade, a Universidade Estadual do Piauí, e que ocorreu durante a pandemia, né? ali no início da pandemia, no março, abril de 2020, né? que foi um apoio psicológico que a gente desenvolveu para acadêmicos, para professores e para funcionários da universidade. A gente fez esse acompanhamento psicológico, recebemos Muita demanda, né? casos de ansiedade, depressão, né? em virtude da pandemia. Em relação a concurso público, a minha trajetória ela já começa bem antes. Né? Porque ela vem influenciada pelo meu pai. Ele, na década de 80, década de 90, ele foi escriturário do Banco do Brasil, né? que é por concurso público. E ele costuma, costuma contar para a gente que o período dele de concurseiro, ele teve um período que ele fez entre 10 a 12 concursos públicos e conseguiu os melhores lugares. Então a gente tem sempre esse cara, né, que para essa parte de estudo, de dedicação para o estudo, é, ele nos influenciou muito. A nós, porque a minha família também seguiu né, esse exemplo. Tem a, a minha mãe, que também é, é concursada pelo Estado, né, é funcionária pública, estadual. A minha irmã, o meu irmão, eu, é, todos os concurseiros. Bom, na faculdade teve esse processo seletivo né, da Fundação Municipal de Saúde, que foi o primeiro concurso que eu tentei né, na minha área. E eu consegui ficar classificado ainda. Fiquei em 11º lugar. Tinha, assim, muita esperança que me chamassem e tal. Acabaram não convocando, mas faz parte, né? Paralelo à faculdade, eu tentava algum tempo para ir começando a estudar para concursos. Mas a dedicação maior mesmo começou quando eu me formei. Foi em agosto. E de agosto para cá, continuo nessa caminhada. Em outubro, eu fiz o concurso público do, da, do Instituto IJF, né, que ocorreu em Fortaleza, e eu acredito que por uma questão mais emocional, né, acabei me pressionando demais, acabei cobrando muito resultado para pouco tempo de dedicação para concurso, né? dois, três meses de um estudo assim mais dedicado, mais sério, então acabei nem ficando classificado e senti muito mal com isso. Mas eu procurei continuar. E aí veio esse concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A prova era para ela, ela ter acontecido em março. E me desloquei daqui de Teresina para lá, para João Pessoa. São por volta de 19, 20 horas de viagem. E próximo... A uma Pessoa, eu recebi no celular a mensagem de que a prova tinha sido cancelada. E isso para mim foi um baque muito grande, por conta que eu tinha me preparado, estava me dedicando muito para essa prova, meus estudos e né, me dedicando para ela em específico. E naquele momento eu julguei que tudo que eu tinha feito tinha sido em vão. Né. Fora também. O, todo o investimento, né? Passagem, hospedagem, enfim, gastos. E, naquele momento, eu julguei que tinha sido tudo em vão, por conta do cancelamento da prova e tal, fiquei bem mal. Mas aí, depois desse período, isso foi até uma motivação, assim, para eu me implicar mais no meu processo terapêutico. Acabei indo mais forte na terapia, né? Me dedicando mais. E aí eu fiz um trabalho muito bacana, muito é, fortalecedor. E nessa caminhada, a Psicologia Nova me ajudou demais. Né? Para esse concurso da Prefeitura de João Pessoa, para o concurso anterior, eu sempre adquiri os materiais. E aí vem os PDFs, vem os vídeos. Né? Eu assisto os vídeos, mas eu me dou melhor com os PDFs. Eu... Procuro ler o material, fazer meus resumos E aí... Em cima deles, né? Fazer as questões para concurso Que tanto vem nos materiais, quanto eu também utilizo a plataforma Concursos, né? Porque tem aquele... Velho revolucionário que diz que a prática é o critério da verdade né? Eu escutei esse jargão uma vez de um professor e faz todo sentido para mim Paralelo ao estudo Né? Tem que ter a questão, tem que fazer questões de concursos e eu fiz muitas, de agosto para cá eu fiz mais de 6 mil questões nessa plataforma. Né? Uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas eu, eu gosto desse número que alcancei, porque não foi fácil, né? não foi sem dificuldades. Muitos erros e enfim, ter que repetir questões algumas vezes para tentar aprender melhor ver no que que errou naquela questão para estudar de novo aquele assunto, rever aquele material que você preparou tal. Então, para citar nomes, né, eu preciso agradecer demais à professora Suzy, que foi quem produziu os materiais, junto com o professor Alisson, né, os materiais de muita qualidade. Por exemplo, na parte de saúde mental, que nessa prova do Instituto AOCP caíram muitas questões. Né? Os materiais contemplaram muito isso. Então, valeu a pena ter estudado por eles. Essa questão de como não desistir, né? Isso, isso é um, um ponto bem delicado, porque realmente se enfrenta muitas dificuldades. Né? Eu tenho essa questão de ter esse privilégio de... Pessoas que acreditam que eu posso e então investem né, minha família, que divide comigo esses gastos né, com materiais, com viagem, com hospedagem. Paralelo a, a essa questão financeira, tem também muita questão motivacional. Né? Passar para concurso, se preparar para concurso, envolve muito essa questão de motivação a perseverança, se insistir, se planejar, fazer o que você tem que fazer e então acreditar que você aprendeu, acreditar que né, é possível sim alcançar. Uma vez eu escutei na faculdade que disciplina é liberdade. Né? Uma professora uma vez falou isso numa aula e hoje em dia eu entendo melhor esse conceito. Na época eu só pude Ficar encantado com isso. Mas hoje em dia eu já consigo compreender melhor. Por quê? Porque se você consegue se programar. É, criar uma rotina. Que consiga mesclar o que você tem que fazer ao longo do dia. E procurar cumprir isso. Então a sensação de liberdade que vem depois disso. É uma sensação única. Né? Uma sensação muito gostosa, prazerosa. E também os resultados que se colhem. Né, com esse esforço de todo dia Eles são resultados muito gratificantes Vale a pena lutar por um concurso público Vale a pena acreditar que vai ter concurso público né, volta e meia é, se espalha aquela notícia De que o concurso vai acabar, não vai ter mais concurso público Mas os concursos aparecem, a gente se prepara para eles E a gente enfrenta eles E foi assim que eu fiz com esse da prefeitura E é assim que eu pretendo continuar fazendo Para alcançar o que eu quero alcançar e eu tenho como muito referência também, nesse momento, a minha namorada, né? que inclusive é a professora aí do, do Psicologia Nova. <risos> a professora Letícia Saboia. Letícia, né? que foi minha mentora aí, indireta né? e que me apoiou, me estimulou, né? me apoiou nesses momentos, nessa caminhada e também me mostrou né? onde é que a gente pode chegar com isso. Ela que já alcançou tantos resultados, né, e todos tão merecidos Porque eu sei do esforço que ela teve para alcançar esses resultados Da maneira dela de enfrentar isso, mas alcançou Eu acredito que estudando a gente também chega lá <risos> Bem, Como eu consegui alcançar isso E pretendo muito alcançar outros. Mensagem para o para a concurseira que tá aí assistindo esse vídeo eu quero dizer que você continue, que você acredite que você pode também. Não? Vá para cima, em frente. Se prepare bem, estude e seja honesto, seja honesta com você. Se você fez uma questão, né, e aquela questão contempla alguns conteúdos, tá, você acertou a questão, não pule, vá logo para outra, veja aquela questão como um todo, procure saber do que que ela trata, esmiúce ela, porque às vezes uma questão ela aborda diversos conteúdos e com isso aparecem diversas oportunidades de você reforçar algo que você não lembrava, né, de você aprender algo que você não sabia, sabe aquela questão que você lê, você acha que é por aqui, usa usa de uma estratégia e acerta, mas aquele conteúdo em si você não acha que sabe é, dele por completo. Não é que a gente precisa saber de tudo, mas sempre que a gente puder aprender, vale a pena aprender. Quem sabe, com isso, numa próxima questão, aquele conteúdo que você aprendeu nessa questão anterior não seja né, o conteúdo que você precisava para poder acertar. Então, é sempre uma oportunidade. A aprendizado é sempre uma, uma oportunidade que a gente não, não deve perder. Então Fica aí esse meu incentivo, né? seja honesto e persevere, porque uma hora teu nome vai estar tá lá na lista também, né? como eu vi o meu nesse aí. E quero tanto ver em outros concursos, principalmente no concurso que eu quero, que está vindo aí mais na frente. Um abraço.